A comida caseira e o tempero, sabor da roça, você encontra no Bora Boia Restaurante. Pratos executivos, atendemos de segunda a segunda. Ainda fazemos entregas de marmitex em qualquer ponto da cidade. Basta você ligar 997959133. 99667 4744. Atendemos na rua Uberlândia, número 1973. Venha nos visitar! A direção é do Alitão e da Raquel, Bora Boia Restaurante, o sabor que você procura em Frutal.